um vídeo, dois produtos, já sabem, se gostarem do vídeo, no final demonstrem, compartilhem com os vossos amigos, se não forem subscritos, é só se subscrever, eu sou o Marco Figueiredo e este é o RCX Drone, mais um unboxing, aqui dois pacotes, onde vou abrir o primeiro, não mandaram dentro, tenho andado a comprar muitos produtos desta loja, não tenho tido grande problema. Quando acontece algum tipo de problemas, tenho entrado em contato com a loja e ele resolve os problemas. Neste primeiro é uma controladora, uma SP Racing F3 Acro, onde traz aqui uns suportes em borracha para apertarmos a nossa placa. A nossa controladora que é que ela traz cá dentro. Traz aqui muitos utensílios, como por exemplo a caixinha de proteção, quem quiser usar a caixa, aqui os adaptadores para soldarmos na caixa, na controladora, se quisermos usar a caixa por exemplo. E a molhada de cabos, aqui a cablagem toda da nossa controladora para que cabos nunca mais acabam e aqui temos a nossa controladora esta controladora é utilizada nos racings vai ser a controladora que eu vou usar no drone de corridas na série que eu vou fazer agora para corridas chega suficiente o acro porque são placas baratas e conseguimos ter a baixo custo e nesta placa conseguimos ligar tudo o que precisamos para um racing funcionar esta que está aqui é igualzinha à que está aqui também é uma acro eu já tive aqui uma deluxe só como tinha muitos sensores tive que desligar os sensores não fazia nenhum sentido ter aqui a deluxe tirei a deluxe e meti uma igual a esta onde funciona 5 estrelas tenho aqui ligado o OSD o receptor, a tensão da bateria o comando dos ESCs o comando total do drone não tenho tido qualquer tipo de problema tem voado muito bem isto para quem não quer gastar muito e montar um drone estas placas chegam perfeitamente estas placas funcionam muito bem onde não é preciso fazer grandes soldas e conseguimos ligar todos os componentes necessários para o drone andar soldei só 5 ou 6 fios e fiz com que o drone voasse perfeitamente Ora, isto traz aqui depois esta fiarada toda fiz a ligação de todos os fios e os fios para a tensão da bateria que é para depois mostrar nos óculos a tensão em que está a nossa bateria aqui para ligar o buzzer Deste lado para ligarmos o nosso receptor, onde podemos ligá-lo fio a fio, ou então aqui um fio especial, que é este, os três primeiros, que é para ligar para o PPM, onde podemos depois ligar GPS, se tivermos, aqui ligamos o OSD na parte de baixo, tem aqui o um número de ligações onde podemos combinar e ainda temos mais portas aqui nesta zona. Onde podemos fazer ligação a outros componentes. Aqui dentro da caixa, o que falta? Temos aqui a caixinha, Isto tem aqui uns um parafusos dentro, não os quero perder. Ficamos com a controladora protegida dentro da caixa, se quisermos fazer um drone sem ser um racing. Ou criar um tipo de configuração diferente de um drone. Onde depois tem aqui as duas peças onde são soldadas aqui na zona. Onde tem aqui para em vez de termos aqui para o lado, para cima. Temos aqui para pôr ali naquele lado, e assim temos a nossa controladora, onde depois também podemos ligar ao computador. Como vem ali a pescar, normalmente vem instaladas com o Client Flight. A maior parte delas é assim que vem. Depois, se quiserem alterar firmware, por o Betaflight ou o Inav, é só flashar a placa. É só jampear estes dois pontinhos aqui, ligar ao computador e trocar o firmware, porque estas placas não funcionam nem só para drones de corrida. Eu agora estou com os projetos em mãos onde vou utilizar drones comuns, tipo um F450, mas com uma controladora destas, sempre é mais barata do que a APM. Ora, a primeira já está, é a SP Racing F3. Acro, não é preciso esquecer que esta é a Acro. pois existe também a Deluxe, que é aquela onde tem mais hum, sensores. Essas aí podemos construir um drone muito bom a baixo custo. Com GPS, essas também podem ligar o GPS mas não é preciso. Este é um drone, vai ser para um drone de corridas, não vou precisar nada disso. Agora vamos à próxima encomenda. Ora vir agora aqui fazer o corte, é outra placa, SP Racing F3, esta também é uma SP Racing F3, mas um bocadinho diferente daquela, esta aqui já é uma Deluxe, já tem aqueles sensores todos, é da mesma família desta só que tem outras características, ora onde tem aqui a caixa, tem que aquelas pecinhas para salvar aqui nestes pontos, Têm aquele molho de cabos, como aquela também tem, só que estes cabos são menos e são um pouco diferentes. E são diferentes porquê? Porque esta placa é um pouco diferente, porque é para outro tipo de projeto. Eu podia usar esta também no racing, não havia qualquer tipo de senão, iria lá funcionar muito bem, como bem está o barómetro. Só que eu vou usar esta placa como a minha série do F450 está quase a acabar E depois vou querer um drone de filmagens. somente vou usar esta num drone idêntico ao F450. Só que noutra montagem. Com GPS e com barómetro, com magnetómetro, E com gimbal que é para filmar. E onde vou usar esta placa? Porque esta placa tem ali o barómetro e depois anda aqui alguns nesses componentes o magnetómetro, que eu não sei onde é que ele está mas anda por aqui alguns ora estas duas placas são F3 são SP Racing F3 só que esta tem uma coisa melhor no papel porque eu ainda não experimentei não sei como é que ela funciona na prática no papel esta tem uma coisa boa que é, tem o OSD o que é o OSD? O SD é uma coisinha deste tamanho. Por exemplo, eu no meu racing para ver aquelas informações da tela, ah, se tem muita bateria, pouca bateria, em que voo está, como é que está, aquelas informações todas que normalmente se vê nos racing é com uma coisinha destas, onde isto liga as câmaras, liga a placa e liga a transmissora que é para depois recebemos nos óculos. Esta tem uma coisinha daquelas já aqui integrada, isto é até aquele que está ali, provavelmente será esta, aí não, não vou jurar porque não tenho a certeza, há coisas que eu também não sei. Em vez de termos duas peças, numa peça está aquilo tudo. Ora, Esta placa traz este adaptador, o que é que este adaptador faz? Se eu quiser atualizar a placa, trocar o firmware ou atualizar o firmware. Aqui em baixo da placa está a dizer, se eu colocar estes fios aqui, estou a entrar no conector da, da placa. Onde depois, tenho que colocar aqui estes fios aqui. Tem aqui um preto, que é o GND, tem aqui o vermelho, que é o 5V, isto é sempre, isto nunca, nunca muda. Depois vai ser o amarelo. Depois o verde e, finalmente, o branco. Se não estiver errado, porque depois eu tenho que ler os papéis, para ver se é mesmo assim que tem que estar. O que é que isto faz? Ligo ao computador. Como veram, acendeu ali a luzinha e ali. Está a ler hum, a controladora. Se eu quiser atualizar o OSD, configurar o OSD, é... Encaixo aqui e ali embaixo diz OSD. Venho encaixar isto aqui. Se é bom ou não, ainda não experimentei. Ora, isto sendo a luzinha verde aqui, o OSD também tem uma luz verde. Provavelmente é isto que está a funcionar. É assim. Depois era só configurar o OSD, como se faz com este. Eu não sei é se usa o mesmo programa. Isso tenho que agora pesquisar se vai usar o mesmo programa ou não. Ora, depois venho aqui, posso voltar aqui, agora quero vir aqui à controladora. Convém agora só acender a luz vermelha. Porque a controladora está... Só está na controladora. Aqui nesta zona vai ser onde vamos ligar a nossa câmera e o nosso VTX, nossa transmissora. Deste lado serão os nossos motores. Iremos provavelmente ligar os motores por aqui. Vindo esta molhada de fios e olhando por aqui será onde vamos ligar o nosso receptor do rádio para poder comandar a controladora onde depois claro eu vou usar só o ppm por isso depois vou tirar esta fiarada toda ora depois de eu ter mostrado esta atenção que o OSD não vinha esta, esta é dali estas são muito idênticas esta diz OSD integrado e esta diz Acro eu posso vos vir aqui buscar uma outra que é da minha, se não me engano, era daqui da minha Deluxe. A caixa já era diferente, já era esta preta escura. Também tenho aqui outra placa, que é uma NAS32. Ela já está soldada porque eu ando já a fazer testes com ela. Já soldei aqui os componentes todos. Que precisava aqui os encaixes. Onde depois podemos ligar, por exemplo, o receptor vai ligar aqui nestes. Acho que ao contrário. Depois aqui vai para o receptor. E aqui, vai ser, aqui são os motores. O uh, que é que eu posso dizer mais? O barómetro está ali, ao burso, onde está aqui debaixo do meu dedo. Que é este barómetro pequenino. Onde também tem a sua caixinha. A Zenas 32 Onde também traz muitos cabos, traz para aqui cabos que nunca mais acaba. Também. As portas seriais deste é usar o PPM, são os dois primeiros. Depois a seguir dá para a gente configurar isto de maneira a que cada saída desta seja um serial Também não há muito mais a dizer para, em relação a estas e aquelas. Esta é mais antiga, é um pouco mais lenta no processamento de informação mas funciona muito bem na é mesma, claro que estas é mais rápido, e também já existe umas mais rápidas, as F4, mas para uma pessoa se divertir a um custo baixo, estas aqui são as ideais, funcionam, há muita informação sobre elas, se uma pessoa tem dúvidas, vai ao Youtube, pesquisa sobre a determinada placa e aparece sempre alguém já a explicar algumas informações delas, por isso se gostaram do vídeo, partilhem os meus vídeos, ajuda sempre o canal e se não forem subscritos, subscrevam e assim consigo ter uma margem maior para conseguir trazer mais produtos aqui para o canal e para fazer testes e novas séries, e novas máquinas e até já.